Sabes que eu, eu trabalhei, eu trabalhei no 24 Horas, portanto eu fui do grupo que quando o 24 Horas fechou um, e, e eu, eu estava na equipa do 24 Horas quando o, o jornal era o terceiro jornal mais vendido do país e era um orgulho enorme porque embora as pessoas achem que ele também era um pesquinho feito com mentiras, não era, eu tinha uma equipa muito séria que fazia um excelente trabalho. Um, depois disso, como sou casada com um, um jornalista, um, sempre houve muitos jornais em casa, ele, ele trabalhou no I, portanto naturalmente éramos obrigados <risos> a, a ver o I, o, o Sol e também desde que ele saiu um, Deixámos um bocadinho também esses jornais de lado e ele comprava a bola. Uh, os meus filhos aprenderam a ler com o jornal a bola, porque tá, são boas pessoas, mas até são cultos, mas aprenderam a ler com o jornal a bola. Uh, eles compravam uh, ele comprava a bola mas também já não sente essa, essa necessidade. É um bocadinho, vamos ao site, vemos ali uma outra coisa, depois aprofundamos na, na, na televisão ou alguma notícia na rádio, não há... Ele compra esporadicamente, se há uma entrevista, por exemplo, lembro quando o Jesus ganhou, havia uma entrevista, ele gostava de ler, comprou. Agora compramos aquele hábito, compramos todos os dias o jornal, já não compramos. A única coisa, temos um um acordo é trazemos o Jornal Expresso da casa da minha mãe, portanto eles compram <risos> e na semana seguinte vai para a nossa casa e isso sim, um, neste momento eu acho que é aquela leitura que a revista um, essencialmente com que ainda me identifico, um, uma outra vez a visão, uma outra vez a sábado, mas porque vejo alguma coisa que me chama, agora comprar sempre não de todos, já não me faz, aliás, muitas pessoas, quando eu digo que entreguei a carteira profissional, portanto, que já não sou jornalista, ah, mas não gostava, não, não gostava, já não uh, admiro, naturalmente, fui muito feliz enquanto jornalista, uh, mas neste momento não há assim um... isso que me faça comprar todos os dias, portanto, não há nenhum sítio onde eu gostava de estar uh, inserida e acho que naturalmente excelentes jornalistas, muitos deles são, são pessoas, minhas amigas, uh, que fazem um trabalho muito bom, mas uh, essa coisa de à quinta-feira vou comprar isto ou a sábado vou comprar aquilo e, e conheço já poucas pessoas uh, que comprem uh, todos os dias um jornal.